Olá, aqui é a Daniele. Vamos ver quais são as recomendações de acessibilidade sobre hiperlinks. Ao inserir hiperlinks no documento, ele deve ser claro e significativo, indicando exatamente qual é o destino da ligação. Procure fornecer uma descrição em vez de disponibilizar diretamente a URL ou o endereço do site. Evite links do tipo, clique aqui, leia mais, saiba mais, pois essas expressões não representam o conteúdo do link. Orienta-se a inserir o link no assunto da ligação, por exemplo, inscreva-se para o concurso da Unipampa, então o link nós vamos inserir aqui, e não inscreva-se para o concurso da Unipampa, para isso clique aqui, não. Tá, então, como nós vamos fazer para inserir o link? Link para um site? Nós vamos selecionar o texto desejado, vamos clicar em inserir, hiperlink. Na janela que abriu, nós vamos escolher internet. No espaço da URL, nós vamos colar o endereço do link. No caso, eu quero ir para a Unipampa Concursos. O texto, se nós não tivéssemos selecionado, nós poderíamos digitá-lo aqui. E agora vamos clicar em OK. Inserimos link aqui. Como é que a gente vai fazer para acessar esse link? Vamos posicionar o cursor em cima, pressionar a tecla Ctrl e clicar. Ele abrirá a janela da internet na página da Unipampa, Concursos. Se for inserir link para arquivo, indicar o formato e o tamanho. Então, aqui um exemplo, manual de acessibilidade em documentos digitais. Esse manual, ele está em PDF e tem um tamanho de 450 KB. Para inserir link para documento, nós vamos também em inserir hiperlink. Só que ao invés de clicar em internet, nós vamos clicar em documento. Qual é o caminho do documento? Nós vamos procurar onde o documento está salvo. Na área de trabalho, manual de acessibilidade. E vou clicar em OK. Vamos conferir se vai abrir o manual. Vamos posicionar o cursor, pressionar a tecla CTRL e clicar. Abriu o manual. Então o link é para um documento PDF. E, se formos inserir um link externo, nós temos que indicar que abrirá uma página externa. Por exemplo, modelo de acessibilidade em governo eletrônico. Nós queremos colocar o link, então nós vamos selecionar. Para isso, nós vamos buscar o site. Vamos copiar o link do site. Ctrl-C. Vou voltar no documento. Seleciono onde eu quero colocar o link. Vou inserir hiperlink, internet, eu quero que ele direcione para uma página web, ok, vamos ver agora, ctrl e clica, abriu a página do EMAG, assim então, nós colocamos hiperlink nos documentos e essas foram as orientações,